Vão que vão. E tchau, falou tchauzinho. Bom dia, César. Sim. Bom dia, Delminha. Ramirez. Bom dia. Para vocês mais um fora de casa, o especial Vale Europeu, ruma Timbó. Mundo MTV, vocês vão sair no YouTube. Tudo certo com as bikes, César? Beleza! <risos> Cafezinho. Como é que o amigo chama? Celso! O Celso tá vindo é. de onde? Pô cara, tô, tô vindo de Londrina Londrina? É, ia ter Matins, mas... Mo... Como diz, molhou! molhou <risos> Literalmente! Né? Então, quantos km? Pô, ia dar 500, 500 km, 500 km. E você já tá com quanto agora? Até aqui, acho que está com uns 300, porque até a Ortigueira deu 135, onde eu posei aqui em Ponta Grossa, no, onde ele dá 280, de lá pra cá acho que mais uns 30. É, 310 km. Até vamos ver o equipamento, é. vamos ver Aí, o equipamento. Ah, é o meu mas vai embora, cara. Mas... Hum. Aí. Valeu, velhão. Bom, parabéns, sucesso aí. Sim, vocês também. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Paradinha pro almoço. Oh. Serrinha depois de Curitiba. Vai clarear lá embaixo, hein, César. Aí atrás, ó. tão contentona? Oh. Delminha minha bem-vinda, Delminha minha bem-vinda. Estamos em Timbó, viagem maravilhosa, um pouco de chuva, faltam 20 para 5, vai dar vídeo antes de começar o pedal. É o Vale Europeu 2018 com essa turma maravilhosa aqui, é isso aí. Todo mundo descansado, ó, com a cara alegre, entusiasmado, previsão de chuva não vai afetar essa turminha do mundo mountain bike. Passa césar, para, velho. tirei Chegamos no hostel Corre mundo em Timbó. É daqui que vai partir nossa aventura. chão, ó, amigo. vem mais perto, E ó, nós lá ó. Conhecido popularmente do David, mas o meu nome na verdade é David, mas pode chamar de David, que tá tudo certo, tá? <risos> é, eu quero desejar para vocês as boas-vindas, né? Nós temos aqui o grupo de Brasília, os quatro integrantes. Temos mais um de São Paulo, João, é isso? Sim. É isso aí. E mais um grupo, outro também que vem <coughs> do interior de São Paulo, né? De Bauru. Bauru é. São é. todos de Bauru. Bauru e é. E Monte Alto, né? Então, eu quero desejar a vocês as boas-vindas. ao grupo europeu. É, eu vou falar um pouquinho do Vale Europeu para vocês, o que, que vai acontecer nesses sete dias para quem veio do grupo de São Paulo, então, e oito dias para quem vai fazer o grupo de Brasília, tá ok? Que existe razão nas coisas feitas pelo coração. Renato Augusto, hoje é o Salvador. Dia 86, então, é só o do casal. Também tá? aparece o casal. Obrigado. Contigo.